aqui, que é o ventilador. Porque se eu ligar esse ventilador, eu não vou conseguir trabalhar hoje. O cabelo tá voando assim, faz isso. Tá seguinte, eu estou tão feliz. <risos> nós vamos começar a fazer um, dois, três testando na cozinha. Nesse quadro novo, nós vamos pegar produtos, mas eu, né? que o Fernando não gosta muito disso. Então, tudo bem. Tudo bem. Normalmente esses produtos são mistura que você levaria um, um tempo a mais para fazer, e foram criadas mais para facilitar o nosso dia-a-dia para fazer aquela receita que a gente tanto quer Começando hoje com esse da Dona Benta Que é bolinho de chuva tradicional Gente, eu nunca fiz bolinho de chuva na minha vida, mas eu sempre amei demais E aí quando eu vi isso no mercado eu falei Nossa, que interessante, gente! Bolinho de chuva tradicional! Vou testar Uma coisa que eu gostei muito foi a embalagem Olha que coisa fofa que é esse balada E ainda por cima vem com dois modos de preparo Tem o um modo tradicional, que é o frito E tem o um modo para os fitness, que é o um modo de preparo assado que eu não gosto muito, então eu não vou tentar, tá? A mistura para bolinho de chuva tradicional da Dona Benta Foi a primeira mistura de bolinho tradicional lançado no Brasil Então olha só, ele realmente eu nunca tinha visto Então se tem de outras marcas... Eu não sei Então se você quer saber se realmente Esse bolinho de chuva da Dona Venta Funciona, é só continuar assistindo o vídeo Bora lá? Para fazer os bolinhos Vocês vão precisar de hey, hey. Hey, hey. Bom, primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar um pote e vão bater os dois ovos. Bom, depois que vocês bateram os ovos, vocês vão pegar um potinho, vão colocar o ovo, essa misturinha de ovo. Vamos pegar toda a mistura de bolinho de chuva tradicional e jogar no ovo. E por último, meia xícara de leite. Aí vocês vão pegar uma colher e vão misturar até todo o líquido ser absorvido. Ó, a mistura ela já está pronta. Ótimo. Aí vocês vão colocar... <risos> Ai, Fernando, tu <tô> idiota! Vocês vão colocar... Ai! Ai! Olha a competição! Perna! Sai do kit! Que porra é essa? É um rato! <risos> Nossa, você está na mesa, Fernando! A primeira trollagem gente. Ah, é? Você vai começar com isso? Você vai começar com isso. Tá na boca. Você vai pagar por isso, Fernando. Você vai pagar muito caro. <risos> Continuando. Vocês vão pegar essa misturinha que vocês fizeram e jogar. E aí vocês vão jogar aqui na, na frigideira. Joga com cuidado. O segredo, gente, é virar toda hora para ficar uniforme. Você vira toda hora os dois lados, porque senão um lado vai fritar e o outro não. Não ficou bem uma bolinha, né? De chuva, mas tudo bem. O importante é ficar gostoso. Depois é só tirar e colocar em um prato um papel toalha para absorver o óleo do bolinho de chuva. Ai, oh, que lindo! Então, gente, por último, agora que vocês já fritaram, vocês vão pegar o açúcar e polvilhar com o açúcar. Hum. Vocês podem usar açúcar e canela. Eu confesso que eu não sou muito chegada a canela, então o vinho vai ser só com açúcar mesmo, tá ótimo, bom demais pra conta. Mas se vocês gostam de canela, com o com açúcar e canela. Agora é o teste final. <risos> Vamos experimentar pra ver se o negócio é bom mesmo, né? Realmente esse bolinho ficou muito bom, eu não esperava que ia ficar bom desse jeito. E nem achava que eu ia saber fazer, porque eu não sei fazer bolinho de chuva, eu nunca fiz na minha vida. Então, Dona Benta, mistura para bolinho de chuva tradicional está aprovadíssimo. E coloque o que você acha desse bolinho tradicional aqui nos comentários. Tá certo? Se vocês tiverem mais alguma dica de alguma coisa que vocês viam no mercado e querem que eu compre pra fazer o teste, é só mandar aqui nos comentários que eu testo também, eu vou lá, compro, testo, faço esse mesmo procedimento que eu fiz agora. Gente, não se esqueça de clicar em gostei, clique em gostei e se inscreva no canal, tá certo? Não saia do vídeo sem se inscrever no canal, é só entrar na página inicial e apertar. Inscreva-se, é só isso gente, vocês vão perder dois segundinhos da sua vida Então pode se inscrever lá que vai ter muito mais novidade pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse novo quadro que a gente tá fazendo aqui no canal Um beijo E até o próximo vídeo